Eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar House Designer, que foi o jogo escolhido por vocês nas enquetes aqui na aba Comunidade do Canal. Vocês escolheram House Designer? Olha, eu achei que foi uma escolha audaciosa de vocês porque muita gente vem me pedindo pra jogar esse jogo. Nunca joguei, já vi propaganda dele Só que eu já falei várias vezes pra vocês que, que mobiliar, construir Não é o meu forte, não é mesmo o meu forte Ainda mais nessa tela Que é ok, é grande Pô, é grande, mas pra mim é muito pequena Pra quem é acostumado a fazer as coisas no PC Então vocês colocaram isso daqui pra mim Eu não sei se vocês gostam de mim, se vocês não gostam Ou se vocês querem ver eu ficar brava Porque a última vez que eu gravei um vídeo Jogando um jogo de construção, de decoração De casas, assim Decoração interna, como é que é? interiores, <risos> eu fiquei brava, então não sei, eu acho que vocês querem me ver assim ó, brava mesmo sobre a empresa que fez eles, Karate Goose Studio eu pesquisei e eu não encontrei nada, eu não encontrei um site deles eu só encontrei outro jogo que eles fizeram os dois jogos não tem uma classificação acima de 4, esse inclusive é, acho que é 4 a classificação dele e depois de um tempo eu tô usando batom claro né, pra combinar com a minha blusa e meu cabelo sim, ele está desbotado, esquisito está, ele ficou azul, ficou não se preocupe, eu vou arrumar isso no próximo vídeo que, que vai ser lançado. Enfim, já devo ficar com o cabelo arrumado. <risos> Ou não. Enfim, você pode se mover usando joystick na metade. Você pode abrir portas e janelas usando muse. Se precisa estar perto e olhar para a porta para o que pretende abrir. Depois de mais esfregão. Como assim, eu tenho que limpar a minha casa? Como assim, eu tenho que fazer a parede da minha casa? Nossa, parece um jogo bem sério. Dá para eu comprar e vender casas dá pra ter pets Tá, tô com preguiça, muito muito mal feita Esse tutorial aqui Ah, legal, e cadê o... Ah, tá aqui Que absurdo, o que, que é isso? Ah, não acredito Vocês são zoeiras comigo? Porque eu vou ter que apontar pra cada coisinha E clicar em tirar o lixo Olha o tamanho da porta em relação à minha vassoura Isso tá errado Não, vocês estão de brincadeira comigo, né? Não tô acreditando nisso, ainda tem um timer tipo, Não é só você clicar, é um por um mesmo Não tem alguma forma de tirar tudo de uma vez? Ajuda a reality Ah, tá Tá, gastei todo o meu dinheiro pra limpar? Gastei, porque você acha que eu quero Ficar limpando coisa por coisa? Não, por que que tá tudo horrível? Gente, que complicado esse jogo Quanta coisa pra fazer, socorro Cadê a parte que de revista? Eu já arrumei tudo, eu acho Ah, já arrumei tudo, tá tudo certo Tá, ah, não me explica o que eu tenho que fazer Tá, vamos levar essa cadeira aqui o quarto é tão horrorosa E aqui é o quarto Eu tenho que mobiliar a casa, é isso que eu tenho que fazer Ah, pelo menos isso aqui é mais rápido O que eu tenho que fazer? Eu tenho que rearrumar a casa pra vender ela, é isso? Legal o jogo, sabe? Mas você tem que estar num nível de tédio muito grande pra jogar ele. Minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Porque eu não sei nem o que, tem que fazer direito. Ó. Tem que ficar só fazendo isso tipo, aparando as coisas lá de fora a grama e tal e limpando a casa. Que escravidão! Aí a pessoa fica jogando e fazendo isso, limpando a casa no jogo e não faz na vida real. Desculpa pelo ruído, gente. Mas se esse jogo for só de, algum, de fazer isso, tipo... A gente faz minutos que a gente começou a jogar e eu não fiz nada que interessante. Não tem luz na casa. Tomada, tem que comprar tomada. Pô, bonitinho isso aqui. Bonitinho, legal. Mas eu não tenho dinheiro. Eu quero vender a casa. Podre mesmo. Você pode comprar e vender casas na guia real states Como é que vende Trabalhos. Instalando móveis novos e modernos para substituir os velhos. É a minha... Gente, eu não tô entendendo o jogo. Eu não tô entendendo, não tô entendendo o jogo. de quem que é aquela casa? Tá, eu peguei um trabalho aqui. Beleza, missão. Eu, eu, eu gosto de missão. Mas o que eu tenho que fazer? Tipo, na vida... Naquela outra casa esquisita. Quarto. Pintar de tinta pistache. Mas esse aqui não é o quarto, aqui é a sala. Sofá clássico. É isso, né? Ai, bonitinho. Sofá moderno. Sofá clássico. Então eu tenho que colocar isso aqui Bem lindo Uf clássico agora Suporte para TV claro Tem alguma forma mais fácil de procurar isso? E tinta, cadê? Onde que eu compro a tinta? Aqui, né? Porta Ah, tinta pistache Nossa, mas que A Gente, parece você tá trabalhando real, uma confusão. Tipo assim, vou falar minhas opiniões Enquanto a gente trabalha aqui Essa parte aqui tá horrível Porcaria, mano. Tem tanto tipo de coisa, mas tá é tudo fechado em um. Só, tipo, móveis, utensílios, coisas elétricas. Não é assim que faz, sabe? Vocês vêm ter um pedaço separado pra cada item, por tipo. Mas aí, meu, é, é muita coisa que a gente tem que fazer, sabe? E talvez essa seja a graça pra vocês. Forte, clássico para TV, claro, mas não foi isso okay. que oh, eu aí. Ó, eu tô muito perdida, gente. Eu não entendo, eu tenho que montar tudo nesse lugar só? Pouco explicado, o tutorial é tipo um treco que fica ali mal feito, não tem tutorial, assim, intuitivo, não tem tem que ler as coisas mesmo o que eu faço com essa tinta? Fora? não tem dinheiro pra nada e a no não acende também Ó, o que que tem a ver porta com martelo e pá? muito legal o jogo a ideia dele é legal muito bem feito mas não é o tipo de jogo que eu curto assim mas a Isa desenvolvedora está aqui agora, acha ah, que esse jogo tem muito a melhorar ainda, esse jogo ficou famoso porque ele investiu muito pesado no marketing, mas tá escura a minha tela, eu coloquei uma lâmpada, não melhorou, não tem um tutorial intuitivo, é um monte de coisa escrita, você pode ficar voltando ali, pode, isso é legal, mas quando você faz um tutorial bem feito, bem explicado, progressivo que mostra realmente ah, o que, que vai acontecer, você vai pegar você vai fazer isso, aí quando você subir no nível certo, você vai lá e vai fazer isso, quando você tem um tutorial desse, que você primeiro aprende algumas coisas, por exemplo primeiro aprendo a limpar o chão, depois eu aprendo a cortar grama comprar móveis primeiro, depois comprar tinta, depois como usar todas as outras mil coisas que tem ali que eu não decoro depois, como rebocar a parede? Você vai aprendendo assim, gradualmente. Isso fica na sua cabeça que você não precisa voltar em lugar nenhum e ver. Então assim, eu senti que isso foi muito tipo... Ah, esse é nosso jogo, a gente quer que vocês gastem dinheiro e joguem ele. E a gente não sabe nem se vai aprender a jogar ele ou não, porque ele é fácil de ser jogado. Mas meu, quando você faz um marketing tão pesado assim, que vai aparecer para pessoas de todas as idades, é importante ter um tutorial mesmo eu, que sei jogar, que sei me mover, não postei do tutorial somente em texto. Meu, a gente é muito orientado a não fazer tutorial assim. Muito! Óbvio que eu já fiz várias vezes no meu jogo. Eu não tô sendo hipócrita aqui falando que é horrível, não devem fazer. Mas eu tô falando que é horrível, sim. E a gente... É orientado a não fazer mesmo assim a gente faz porque o que, que acontece, gente. Muito mais fácil fazer um tutorial daquele do que você programar fase 1, fase 2, momento 1, momento 2, isso aqui, desbloqueia isso aqui. Não, eles deixaram o jogo liberado pra... e botaram tutorial de texto. Só que, meu, você vai investir pesado no marketing, por isso que a nota dele está baixa, entende? Tem muita coisa faltando. Eu tô achando essa movimentação com muita sensibilidade. Mas assim, quando você solta ela solta. Mas, ó, ainda tem chance de... Não ser muito, muito específico, tipo, eu quero colocar aqui, você não consegue colocar, aí você fica nervoso. Eu acho que tá muito sensível essa movimentação. E assim, tem muita informação, ah tem carpe, tem isso, tem aquilo, e cara, ninguém me ensinou onde é que tá as coisas, tem que tá clicando aqui. Eu nem sei qual que é, o tá branco tá branco? Bem... Não é aqui então, é aqui, né? Ninguém me falou da área de tarefas, ninguém me falou nada, ninguém me falou pra que, que serve a casa que eu tô, como que eu vendo, falaram que não era pra vender e eu não tô conseguindo. Tá escuro, eu não sei o que fazer, então assim, é um jogo legal, é um jogo bem legal, se vocês gostarem de me jogando, se vocês quiserem ver eu me batendo mais, a gente pode trazer mais dele aqui no canal, não me importa, se vocês acham legal tudo bem né, só que não, a gente não vai jogar na parte da noite porque eu não enxergo nada, mas é um jogo que eu sinto que tá faltando algumas coisinhas, assim. por isso que a classificação dele não é das melhores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpem pelos ruídos, eu tentei monitorar o máximo que eu podia, mas mesmo assim, às vezes dá um ruído louco, eu não encosto no microfone. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário sobre esse vídeo, se você quer outra parte, se você não quer, se você acha que eu tô certo, que tô errado, que o jogo é melhor que isso isso se não jogou certo. Deixa a sua opinião. Tchau!